Quais são as perspectivas que a gente tem para o Bitcoin após essa queda? É sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje, então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante. Hoje é sábado, mas um dia bom para a gente analisar então o Bitcoin. Caras, ontem não consegui fazer análise aqui para o YouTube, estava morrendo de dor de cabeça, mas hoje estou melhor aqui. Realmente, meu carnaval custou muito caro aí, agora tentando recuperar minha saúde. Mas vamos lá, vamos falar sobre Bitcoin, que eu acho que é importante. É, inclusive, eu estava aqui abrindo alguns gráficos meus, uh, né, limpando um pouco aqui a minha tela, e, aliás, eu aconselho você a fazer isso, né, às vezes a gente bota um monte de linha, um monte de coisa aqui na, na nossa análise, e é legal a gente pegar um gráfico limpo e tentar enxergar coisas uh, diferentes, tentar ter uma noção, né, do que, que é diferente... Para onde o Bitcoin aqui pode ir, qual que é a, a, né, o cenário os cenários que a gente tem em mãos aqui, tá? Então, sábado aqui eu tava só olhando, mas não é uma análise super completa, mas são coisas interessantes que eu acabei enxergando, que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? É, então, caras, primeira coisa que eu acabei abrindo esse gráfico para o Bitcoin, foi esse aqui, ó, tá? Tinha um gráfico aqui aberto, já tinha desenhado alguns canais aqui interessantes. Uh, o Bitcoin, ele ele conectava aqui nessa, nessa região, nesse, nesse canal aqui que eu, que eu desenhei, ele acabou rompendo para baixo aqui, né? Então, a gente teve esse topinho duplo aqui que aconteceu para o Bitcoin, né? E eu gosto geralmente de medir esses alvos aqui desses canais, né? Quando a gente tem um rompimento, né? Nesse topo duplo, no caso aqui. Para mim, a melhor forma de poder medir isso aqui seria é assim, ó, tá? Desse topinho do canal, tá? Até o, o, onde o teste aqui mais abaixo que ele fez, e o rompimento aqui seria isso aqui, né? Essa região que ele acabar, acabar então... Uh, o alvo desse topo duplo aqui seria exata, exatamente isso, tá? E o Bitcoin foi exatamente nessa região aqui dos 15 mil dólares, tá? Então, para mim, esse alvo aqui do topo duplo, é, eu considero que já o Bitcoin ele buscou, tá bom? Então, essa aqui é a visão que eu estou tendo aqui agora para esse momento, porque a gente também tem aqui algo bem parecido acontecendo aqui de forma fractal nessa região aqui, tá? Então, vamos descer aqui nesse gráfico aqui agora nessa região e tentar desenhar também um canalzinho aqui no nessa, nessa nessa parte então se você desenhar um canal aqui também nessa nessa zona aqui você vai perceber ó que o Bitcoin né tá fazendo fez algo bem parecido tá fazendo algo bem parecido aqui agora que aconteceu naquele outro canal maior e se a gente acabar rompendo esse canal para baixo aqui tá transformando essas regiões como uma uma resistência essa linha está nesse aqui como uma resistência a gente pode também pegar um alvo aqui nesse topinho duplo para o Bitcoin que a gente vai medir assim também tá pegando tão do topo do canal até o, esse miolo aqui, então seria essa projeção aqui desse, desse topo duplo que levaria o Bitcoin para casa aqui, voltar para casa dos 18.300 dólares. Que pasme, olha só, é esse topinho anterior aqui, ó, com esses fundos, né? Então, grandes chances, caras, aqui do Bitcoin acabar voltando para essa zona dos 18.300 dólares se esse topo duplo se confirmar, tá? Então, esse aqui é o alvo para vocês, né? De forma aqui bem é, precisa, eu diria, tá? Se a gente acabar rompendo isso aqui para baixo. Perder a região dos 21.500, a grande chance de a gente ir para essa zona aqui dos 18.300 dos dólares. Obviamente vai ter outros alvos aqui no meio, essa região aqui dos 19.300 vai ser também uma região de suporte, a gente tem o VPVR aqui, um suporte interessante, né? e acho que essa aqui é uma, uma zona que o Bitcoin pode voltar a pegar, inclusive se você traçar uma, uma LTB aqui, ó, desses últimos fundos, né? tentar desenhar aqui uma LTB, você pode ver que é, é realmente uma zona que o Bitcoin né, pode voltar aqui facilmente, tá? então você pode forçar um pouquinho mais aqui, que Bitcoin pode facilmente ter, inclusive mais abaixo também, por que não, tá? É, tem alguns outros canais também que tinha desenhado aqui, tá? Mas eu não sei se vale a pena mostrar para vocês aqui no vídeo. Eu fico desenhando o canal aqui por tudo, porque o, o, o gráfico de Bitcoin, ele, ele, ele funciona muito dessa forma, né? A gente tem aqui uh, uh, canais por toda a parte aqui, cara. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, que tentar dar uma ideia do que eu vejo aqui também nesses gráficos, ó. Vou apagar esse aqui. Uh, é bem interessante isso tentar enxergar, quando eu vejo linha de suporte assim com algumas regiões de resistência no meio, geralmente a gente tem possivelmente aqui uma formação de canal, por exemplo aqui nessa zona, ó. a gente tem aqui também uma, uma ó. A gente tá vendo aqui resistência, resistência, ó. resistência e suporte, né? a gente está vendo aqui uma linha de tendência, ó. se você traçar aqui você tem um canal bonito aqui nessa região, ó. Tá formando, começando a formar um canalzinho, rompemos para baixo. Geralmente esse canal aqui, se você traçar um canal embaixo, você vai ver que tem muita confluência também, ó, de outras regiões, ó, tá, então aqui, ó, traçar um canal embaixo, ó, tá vendo que tem um meio, o meio aqui desse, dessa região é, é, uma, é uma região também de suporte, então aqui tem, temos um outro canal também. Né, que é interessante. Então, os canaiszinhos aqui são bem interessantes para você tentar desenhar, então, né, che chegar coisas aí né, para o gráfico. Inclusive, tem esse canal maior aqui, na minha opinião, aqui. a gente tem uma, o miolo aqui do canal, ele é uma região de resistência, a gente tem suporte aqui agora. Então, para mim, passando dessas regiões, zonas aqui dos 26 para cima, ó, 20, 26 mil dólares, para mim, o Bitcoin vai estar numa zona aqui que eu considero uma zona de, né? De, assim, digamos, de bull market, né? E aí está tendo resistência exatamente aqui agora, né? Se a gente não conseguir romper essa zona aqui dos 26 para cima, conseguir formar aquelas importantes, a gente tem grande chance de voltar a testar aqui o fundo desse canal, que pode estar na casa lá dos 13, 14 mil dólares, tá? Então, é um ponto interessante vocês acompanharem aqui. Tá? Então, esse aqui é a minha visão do Bitcoin, assim, porque eu tava olhando aqui hoje, tá? Não é uma análise super completa, tô pegando leve aqui hoje, tentando não, não quebrar muita cabeça, porque ontem eu não consegui nem olhar a tela aqui, tava tá? com tanta dor de cabeça que não conseguia olhar a tela do computador, tá? Mas, tente desenhar os canais e, e, e sair para tudo aqui, se você começar a desenhar canal aqui, você vai encontrar muita coisa interessante aqui, por exemplo, ligando nesses topos aqui também, você vai conseguir é, enxergar coisas, ó, aqui nesses topos, você pode ver que a gente tinha um canalzinho aqui também, ó, Regiões do Meio do Suporte, né? A gente pode, então, enfim, é, é, bem, é bem interessante você começar a desenhar esses canaiszinhos e tentar enxergar aqui pontos de suporte e resistência. Né? Geralmente o meio do canal que a gente acaba não enxergando muito bem. E aqui também, inclusive, ó, só se você desenhar aqui nessa região também, aqui ó, uma linha de tendência, né, que é interessante você desenhar aqui. Eu se eu conseguir fazer melhor aqui, peraí. É, essa linha de tendência aqui, se você desenhar também, você vai ver um canal para o Bitcoin também nessa zona aqui. Ó, tá exatamente isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Uh, César, isso aqui, ó, tá? Ó, se você traçar mais para baixo aqui, você vai ver que tem um canalzinho também que ia formando, ó, olha só: aqui, ó, suporte, resistência, su, uh, su, é, suporte aqui, suporte, daí vai a resistência, né? geralmente o meio do canal ele, ele acaba virando também uma, uma, certa, uma certa resistência, ao suporte. Então é interessante, se o Bitcoin ele tiver força aqui, ele poderia buscar aqui o meio do canal de novo, ó, essa região dos 26 mil dólares, 26.300. Tá, que era a minha perspectiva, o Bitcoin voltar para essa zona dos 26 e onde está interessado em vender realizar também, tá? Então, dá uma brincada aí no final de semana, acho que é legal também, se você tiver interesse. Então, curto prazo aqui agora pro Bitcoin, caras. O que, que acontece? O que, que eu tô de olho aqui agora? A coisa ficou feia, tá? Ficou feia com esse dump aqui, porque esse pequeno está numa região agora aí de... de ela tem, buscou um suporte, né? Comentei pra vocês que ela tá muito próximo do suporte aqui, é, com divergências bullish no 4 horas e subindo, né? Enquanto o Bitcoin tá numa região e que acabou caindo o Bitcoin, né? Algo bem... Des desacoplou aí de forma negativa o Bitcoin da SP500, né? O que é um mau sinal, certo? E... na minha opinião, cara, é que a SP500 eu, eu acredito que esse SP500 não vai romper essa região dos 4.200 pontos, tá? É a minha, a minha perspectiva, minha visão eu acho totalmente insano pensar que a gente vai voltar no bull market aqui agora em 2013, não tem condições nenhumas, eu não consigo ver isso, tá? É... Por favor, pessoal, eu venho falando para vocês bastante tempo, eu estou sendo nessa para vocês, é, para mim é, é até ruim ficar, né? digamos, em termos de, de para o canal aqui, em termos de visualização e tal, é, ser pessimista, ser mais baixista, ele é até ruim, eu tenho, vou ter menos visualização no canal, né, todo mundo quer ver bull market, todo mundo quer ver aumento de preço, né, se eu estivesse falando aqui de bull market e, e Bitcoin subindo de preço, com certeza o canal teria muito mais visualização, mas eu não tô preocupado com isso, tô preocupado para você passar para vocês uma visão honesta do que eu acredito, né, o que vai acontecer pro mercado, tá? Então, é, eu tento ser o mais aqui transparente possível com vocês, da forma que eu acredito, que, da forma que eu vejo o mercado, tá bom? Quando eu acreditar em boom market, eu vou ser a primeira pessoa que vim voltar a falar para vocês, caras, é, vai, agora a gente está muito próximo aqui, é um momento bom para realizar compras, né, eu acho que Naquela região lá dos 15, 16, falei para vocês: Ó, oh, pessoal, tô comprando Bitcoin, acumulando aqui Bitcoin. Falei para vocês aí. Agora, lá na região dos, dos 21, é, região dos 25, vendi, fui vendendo Bitcoin 25 mil dólares. Vendi Bitcoin pesado, né? Avisei inclusive no Grupo VIP sobre isso. Tá bom, então, uh, por quê? Porque eu acredito que essa é uma, na minha opinião, é uma correção, né? Do do um, do bear market tá? Não acredito em bull market, uma correção. Aí do Bermarket, estou vendo aí e também um short squeeze, né? Muita gente interessada em shortar o Bitcoin, tá todo mundo ganhando dinheiro com short em algum momento, né? Esse, esse, essa galera ela acaba tendo que pagar, pagar um pouco, devolver um pouco o dinheiro do mercado. Eu acabei sendo estopado em algumas zonas ali, tá? E faz parte. Então a sp aqui, difícil ela voltar a subir aqui romper essas regiões 4.200 pontos, tá? Obviamente tem essa cunhazinha aqui agora, ela pode buscar esse topo dessa cunha também, estou de olho aqui. Posso dar uma margem um pouco maior para essa minha análise, né? Estou rompendo essa cunha aqui para cima. É, eu acho que vai ser bem difícil, né? se a SP500 acabar é, rompendo essa cunha para baixo, você sabe que o suporte vai ser aqui, ó. A gente vai ter, o alvo dessa cunha é a região dos 3.600 pontos. E segurar, na minha opinião, isso aqui não vai segurar, tá? eu acho que a SP500 vai muito mais abaixo disso aqui, é, não vejo fundo para o mercado, já comentei para você sobre a análise do VIX, o VIX tem que explodir para a gente poder ver, explodir para cima e passar dos 40 para a gente poder ver um fundo de fato para a SP500, não vi isso acontecendo até agora. Então, eu acho difícil. E a situação, na minha opinião, a gente está encaminhando para uma, uma maior crise que a gente vai ver aí há, há muito tempo. Acho que vai ser maior que a crise de 2008, pessoal. Tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Acredite se você quiser, né? Mas eu acho que sim. A gente está encaminhando para uma crise muito grande aí, sem precedentes, tá bom? Então, para mim, esse pequeno aqui vai é, ser é difícil ela, ela romper esse ponto, né, se ela começar a romper essas regiões aqui dos 4.300 aqui para cima, esse topo anterior, cara, daí sim, eu posso estar, tá, bom, tô errado na minha análise, a gente pode então acabar, né, até formando um fundo duplo aqui também, né, seria essa, esse, esse fundo, mega fundo duplo aqui também para SP500 aqui, ó, né? tá bonito, muito bonito isso aqui, mas poderia isso acontecer, né, uh, mas eu tô achando que não, tá bom, deixa esses Y, então, aquela coisa, voltar a subir para a região do 109, é o que eu tô acreditando, que vai acontecer. Então, no curto prazo, aqui correção para o DXY ainda para essa zona aqui próxima do 103, 104. É o que eu estou imaginando. Para depois voltar a subir aqui, tá? É o que eu estou acreditando para o DXY que vai acontecer, buscar testar essas regiões aqui dos 109 e 110. tá? 109 e pontos aqui para o DXY é o que eu estou imaginando, tá bom? Então, para o Bitcoin, caras é péssimo aqui, porque a SP está subindo e o Bitcoin deveria estar subindo junto, né? Tentando acompanhar. E quando os pequenos começar a corrigir, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin simplesmente desacoplar aqui e começar a subir com tudo, tá? É, obviamente essa liquidez aqui nos 26 mil dólares que eu tinha mostrado para vocês, se eu consigo mostrar isso aqui agora aqui no gráfico ainda, né, ela ficou para trás aqui agora, eu tô, não estou acreditando muito que o Bitcoin vai pegar essa zona aqui mais, tá? Eu acho que está bem complicado. Um... A não ser que as pequenas dêem uma surpresa aí e comece, comece realmente a subir. Eu não estou mais com perspectiva de ver o Bitcoin subindo aqui para essa região dos 26, tá? Honestamente para com vocês. Então, no curto prazo, o que que eu tenho... aqui que a gente pode ver para o Bitcoin aqui? Vamos baixar o tempo gráfico, tá? Vamos baixar aqui o tempo gráfico de 4 horas, que é melhor para a gente poder tentar ver. É, então, é o seguinte, caras, Na minha opinião, aqui o Bitcoin é que agora vai ter resistências importantes, né? Nessa zona aqui, ó, exatamente aqui, ó, VPR tem uma, uma região, ponto de controle aqui nessa região, ó dos 23 mil dólares, inclusive a gente tem aqui o CPR mensal também, aqui essa linha, as a região do CPR mensal que vai servir também como uma resistência, tá? inclusive foi bem parecido com o que aconteceu no gráfico lá, vocês podem ver o gráfico do Bitcoin, aquela, aquele canal maior lá em cima, que eu mostrei para vocês, também tinha o CPR mensal que serviu como uma resistência também, tá? então para mim, essa zona aqui dos 23 mil dólares, uh, que 23 mil e aqui, uh, aqui até a região dos 22, 23 e dólares, vai ser uma resistência Pro Bitcoin, obviamente antes também vai ser resistência, né? É, com certeza a gente vai ter, pode ter resistência pro Bitcoin antes aqui nessas, nessas regiões, tá? Então, para mim, no curto prazo, o que, que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu tô buscando, uh, como a gente teve uma variação muito grande do Open Interest, muita liquidação, é, muita venda mercado, eu estou buscando aqui fazer compras nessas zonas aqui dos 21.800 para baixo, tá? Para poder realizar aqui nessas zonas de Fibonacci, tá? Então, para mim, é, no curto prazo aqui, é fazer uma, algumas compras aqui, eu acho que shortar nessa região aqui não tem condições, tá? Eu acho que a gente tem que ter um pullback pelo menos para poder avaliar um, um short, nessa zona aqui dos 22.700 22, por aqui a gente pode começar a avaliar short o Bitcoin, antes disso nem pensar, então para mim aqui é, são zonas que a gente pode tentar avaliar comprar, é região dos 21.800 para baixo aqui, tá? então inclusive a gente tem aqui um, um risco retorno bem interessante, né? se, a gente, se a gente fizer uma compra nessas zonas aqui a gente pode então... É ter um trade aqui interessante para o Bitcoin. Vamos lá, aqui, ó. Então, seria aqui fazer a compra nessa região dos 21.800, né? Tentar montar aqui uma posição. Com o stop aqui logo abaixo, a gente tem um stop muito curto, né? Então, um stop bastante curto, eu considero aqui, na minha opinião. Tá? Você pode montar um, tentar montar um preço médio, até mais baixo, se você quiser, né? E para tentar buscar, testar de novo essas zonas aqui, tá? Então, a gente tem quase um 2 para 1 aqui se o Bitcoin vir buscar essas zonas. Eu acho que é uma zona interessante para a gente tentar se expor aí, né? É, com um stop pequeno, um stop de 2%, 3%, acho que dá, você pode até botar uma margenzinha maior. Eu acho que é interessante, tá? Então, para mim, esse é o trade que eu estou interessado no Bitcoin agora nesse momento. tá é, Inclusive, comentei para os membros é, ontem no vídeo aí que eu estou fazendo isso. tá Aqui no curto prazo, também na High Block, a gente pode ver a liquidez nessa zona aqui ó, dos 21.500, 21.467. Né? Temos liquidez aqui nova formada. E uh, resistência aqui agora, as né, zonas para a gente poder realizar, a região dos 22.580, tem também aqui ó, os 23.000 e dólares, 23.150, também temos uma, uma zona interessante. Formou, puxo de liquidez aqui acima, tá, obviamente, mas daí se o Bitcoin acabar rompendo esses topos aqui, já começa, na minha opinião, a ficar... Uh, né, mais bullish, né, se o Bitcoin conseguir romper essas zonas aqui dos, dos 23.300, na minha opinião, daí a coisa fica bullish pro Bitcoin, a gente poderia ter sim aí, porque não voltar a buscar testar a região lá dos 25, tá, mas uh, no curto prazo aqui não estou muito acreditando nisso não, tá, vamos ver como, como, como vai, como, os, como os, os indicadores vão se acompanhar, vão, vão, vão se mostrar aí durante a próxima semana, Agora, ter paciência, porque o mercado tomou isso aqui uma chapoletada né? Isso aqui foi realmente uma porrada, né? E o mercado tá agora aqui tentando, esperando aqui um pouco uma, uma definição, um posicionamento das pessoas, dos traders aqui, né? Dos players, para poder definir o que, que, que, o que fazer. Tá? Acho que agora é o momento de, de consolidação, de o mercado ficar lateralizando nessa região aqui até tomar uma definição se vai romper essa região dos 23.300 para cima, né? 23.000 dólares para cima, ou então perder essa zona aqui dos 21.500 dólares. Se perder os 21.500 dólares, você sabe, tendência de alta está finalizada e, na minha opinião, a gente vai lá para casa, assim, dos 18.300 dólares, conforme eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá bom? Então eu acho que é isso, tá? Que eu tenho para vocês nesse sábado aí, só para avisar para vocês aqui eu estou então de olho, uh, não tem mais nada de importante, tem ó, tem bastante ordem formando aqui também nessas regiões, ó. 21.900 aqui para baixo, 21.600 e também região dos 21.520, tá? Então, acho que tá interessante tentar buscar a ordem de compra aqui, a gente tem um bom risco de retorno, na minha opinião, né? E high block aqui a gente tem que esperar um pouquinho esses pools de criação aqui esses mapas, os hitmaps de criação, porque a gente formou um uma zona nova aqui, tá? Então, é bom esperar um pouquinho isso aqui dar uma, dar uma, uma, uma sedimentada, se bem que essa zona aqui dos 21 mil, ó, 21.200, tá? Tá formando liquidez também, né? Então, obviamente, esse, esse, esse fundo aqui, muita gente vai botar stop aqui também, né? Eu acho que vai demorar, ele pode tentar, vai fazer um rompimento em algum momento aqui, tá? Mas eu acho que para poder romper isso aqui primeiro, uh, no curto prazo, eu acho que tem que uh, buscar um pouco, um pouco de liquidez aqui acima. As baleias não vão querer vender, né? Os players aqui, grandes players, não vão querer vender né, uh, Bitcoin aqui nessa região, eles vão querer vender um pouquinho mais acima, tá? Então, paciência aqui, tá? Tentar acumular para poder vender aqui em cima e depois, possivelmente, é o que eu estou acreditando, mais provável a gente fazer esse rompimento aqui para baixo, tá? Então é isso, caras. Espero que ficou claro aí, tá? Comente aí abaixo o que você acha que vai acontecer, se você acha que a gente vai romper os 23 mil dólares para cima e buscar a casa dos 25, 26. Se você tem esperança nisso ainda, ou será que a gente vai então perder a região dos 21.500 aí? e buscar a região lá dos 18 mil dólares. Eu tô achando que a coisa tá feia pro Bitcoin, não tá nada bonito aí, tá? E eu venho avisando para vocês bastante tempo que eu não acredito nessa tendência de alta, não faz sentido nenhum para mim, e a medida que o preço for subindo aqui, eu vou estar vendendo, tá? E foi isso que eu fiz, e acho que minha estratégia foi muito boa até então. Então, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, e a gente se vê aí, talvez amanhã aí, para mais update do Bitcoin. Um abraço.